Nós estamos aqui porque, para impedir que haja esse impeachment que não passa de um golpe. Há 52 anos nós tivemos um golpe chamado de Revolução, agora eles estão chamando de impeachment. Esse impeachment é ilegal, foi instaurado de forma ilegal, ele é todo legal, não passa de um golpe, um golpe baixo contra a democracia conquistada a duras penas por todos nós há 52 anos. Não vamos deixar que aconteça de novo é, um golpe destruindo a nossa democracia. Dias 15 e 17 em todo o país, nós todos estaremos juntos. Nós, artistas, povo, em defesa da nossa democracia, em defesa da liberdade de expressão. Estamos todos lá.